Todo mundo sabe que o Guina é um falso profeta que estava nas igrejas pregando um falso testemunho e se intitulando compositor de vários raps clássicos nacionais. Para quem não me conhece ainda é muito prazer aí, eu sou Guina, canto rap para Jesus, antes eu cantava para o diabo, agora eu canto para Jeová. Sidney Lourenço de Araújo, o Guina, nunca existiu no grupo e muito menos é o Guina citado na música do Mano Brown.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 de malandrão das quebradas, usando roupinha de grife, ele já conquista seu espaço por ser um novo tipo de pregador, não nas quebradas, comunidades ou morros, mas entre os evangélicos, que por serem muitos incautos com novidades, durante anos acreditaram nesse sujeito comprando seu DVD. Tem uma música que o Racionais canta pra mim, eu não sei se vocês a ouviram, uma música que fala na minha vida, fala O Guina não tinha dó, se reagir, bum, vira pó Gente, bastava olhar pra mim e eu atirava sem dó O Guina não tinha dó, se reagir, bum, vira pó Se pagar na dana e a minha vida escorrer pela escada faz, se eu sair daqui eu vou mudar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 Estaria o Mano Brown e os demais caluniados por Guina usando do silêncio para evitar mais polêmicas? Ou o Sidney seria mesmo o ex-integrante do grupo e que estaria revelando o lado oculto do Racionais? Mas a dúvida que muitos ainda podem ter sobre o Guina ser ex-integrante do Racionais é respondida pelos próprios membros do grupo, e começamos com ele, Ed Rock, que certa vez foi questionado em sua rede social e em resposta ele fez o seguinte comentário. Os tiros que ele fala que tomou não sei, mas o verdadeiro Guina tinha outro nome. Na música, Guina é um nome fictício, ele tá no vácuo. Conforme Ed Rock disse, o Guina da música é um nome fictício, pois o verdadeiro nome do homem que o Mano Brown narra na história da música foi preservado.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 Aí já, já nem uns mano na quebrada. Falei, vamos lá, mano. Pá, já fomos dois carros, já pronto. Vamos lá. Aí cheguei, mano. Um evento, mano, um evento histórico na quebrada. Telão e pai igreja lotada, mano. Lá, Chamei o responsável. Falei, mano, parada dar o seguinte, a gente tá aí. Que esse cara que veio pregar aí é um. Charlatão e tal, pá. Ela falou tudo bem, mas ele já tá pra entrar pra falar, por favor, não não faça isso nada com ele não, não bate nele aqui na igreja, não sei o que que tem, papá, me promete, eu falei, não senhora, eu vou prometo, senhora pode deixar, não vai acontecer nada disso. Aí sentei lá nas cadeiras que nem, né mano, nem nada, pá. tô vendo o cara, mano, o cara pregando, velho falando do brau, não, que eu tava com, com o Pá, o KLJ, e falei em nome de Jesus. Aí a igreja, ah, mano, loucura, eu vendo o cara assim, não, tipo, não acreditando, falei, mano. E Ice Blue continua detalhando tudo sobre o que aconteceu nesse dia, conforme vamos ouvir. Aí ele apareceu, eu falei, mano, você tem noção do que você tá fazendo? Não, que, mano, você tem noção do que você tá fazendo? Eu vou ocupar amassar ele Tinha prometido na igreja, coisa séria Se eu desse um soco nele, eu ia matar ele Eu ia assinar um homicídio um Olhei ele e falei, cara, esse cara aumenta um soco velho. Eu Falei, pá, eu Falei, mano, pelo amor de Deus Faz isso não, pra não dar problema Aquilo lá deu força pra ele, acredita? Não, mas não, deu mas força de... pra ele Continuar, porque ele viu que eu fui um cara pacífico Ali na hora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 Uhum. Personagem... Em lugares, nos bairros, na favela, nos guetos Várias pessoas têm apelido de Guina Então foi um personagem fictício que o Brau teve De colocar ali na música o Guina <coughs> E aí com o passar do tempo surgiu esse, essa pessoa aí Que dê evangélico entre aspas E se autodeclarou o Guina do Racionais Picareta, né meu? Quem é esse cara aí que apareceu? É um picareta Acho que ele faleceu aí Acho que foi... ele faleceu, não me né? então tipo assim, durou pouco né mano aí ele ganhou dinheiro, falou que era que era do Racionais, contou a história que foi preso, que era assaltante de banco, assaltava banco junto com a gente tudo mentira, mentira Quilo errada e, voltou à vida. e KLJ continua contando sobre o Picareta Guina que enganou muitos da igreja tanto é que eu fui abordado por várias pessoas falando, mano, esse cara aí, e esse Guina aí cara, tipo assim esquecido, eu vejo ele falando mas aí eu só confirmo então, é um picareta é cômodo você acreditar nesses contos dramáticos, né? Ó, uhum. oh, é o cara do Racionais, que andava com o Racionais, que tomou tiro e tá aí, virou o evangelho. Aí as pessoas, ó, oh, vamos lá ver ele. E ele ganhou dinheiro, ele cobrava pelos cultos, ficava em Hotel Cinco Estrelas, viajava de avião, tudo em nome, tudo em, contando mentira no nosso nome. Mas ele faleceu, ele foi nessa, o racional está aqui. Ouvimos o KLJ falando claramente sobre o farsante Guina, que sempre incomodou o nome do grupo pela tamanha atrocidade que o mesmo contava, e que ao ser questionado, KLJ respondia, é um picareta. Então, conforme esses pronunciamentos dos membros dos Nacionais, o silêncio diante de todas as acusações do Guina é quebrada. E para finalizar, um novo esclarecimento do Mano Brown, para desfazer de vez a farsa do falso Guina. O cara ganhando dinheiro em cima do, dos desavisados, mas os, a igreja, as igrejas também estavam gostando das repulvinhadas, né? enchia a igreja, onde esse cara aí enchia. Então se era verdade ou mentira já não era tão importante, entendeu? Era entretenimento puro, ele era atração para encher a igreja. O pastor nem acreditava nele, mas ele levava as pessoas lá pra dentro. Eu uso o cara. O que é Racionais? Grupo do Mundão, desandado, cheirador de cocaína. Tem é que ser zoado na igreja. É assim que é visto. Eu... Não, ele morreu. morreu. Você sabe que é um nome ficção, né? Claro. Em 94, e, e aí eu fui chamado pra depor porque eu dei nomes numa música. Bar... E ali eu vi que não, não pode ser assim. Então eu comecei a pôr nomes ficção, mesmo. E aí o cara vai, eu sou o cara. Eu falo, Pô, então tá bom, né, tio? Ô, aí... onde que vai essa brincadeira? Ele foi longe, malandro. Eu não fiz nada. Eu só pedia pra não bater nele dentro da igreja. <risos> eu tinha o maior azar de dar uma zica na vida e tal, né? Os caras, vamos lá, vamos pegar. Ele vai estar no céu. onde fala, ah, vou não, tio. Chega na hora eu não sei do que eu sou capaz. Chega na hora lá, vai que ele me xinga. E aí, aí vai ficar ruim. Os caras chegou a trombar ele uma vez na igreja, né? Ele pregando, aí chega o blues, cara. os caras. Eu tava nas ideias, falei, vai lá, tio. Só não bate no cara dentro da igreja, que vai dar a mozica na nossa vida, tá? Respeita a igreja, pá. Ouvimos com atenção o que o Mano Brau fala sobre o farsante Guina. Com a declaração de Mano Brau, fica respondido a pergunta, afirmando que o Guina nunca foi integrante do Racionais e muito menos é o Guina citado na música Tô Ouvindo Alguém Me Chamar. Ouvimos a resposta do Mano Brau sobre o farsante Guina, que claramente diz...